as primeiras coisas que nós tentamos fazer quando, quando aparecem novas possibilidades é ver como é que as velhas se encaixam no, no, no novo sistema. Há não muitos anos atrás, há 20 anos atrás, 25 anos atrás, eu comunicava diariamente com a minha família, com os meus colegas de trabalho e eventualmente com a malta do café Pá, tu hoje em dia, qualquer disparado que digas, pode ter um alcance de milhões ou bilhões. Sabes lá onde é que aquilo vai parar, não é? Eu não acho que a televisão morra, ou seja, a televisão enquanto olhas para um ecrã grande. Uh, tudo o que está por trás de, de, de, de, do que chega ao ecrã é que eu acho que vai mudar. E está a mudar. A televisão neste momento, a televisão tradicional, está tá um bocadinho sentada a olhar cada à toa para os Netflix e para as Amazonas e não sei o quê, sem saber muito bem como, é que, como reagir a isto. A escola devia estar ligada à indústria do entretenimento. Os, os, o, o conhecimento devia ser passado de uma forma entretida. E os miúdos coitados são enfiados numa espécie de fábrica de, de, de, moldes, de moldes mentais e levam com conteúdos chatos, apresentados de uma forma chata, com, um, em sítios feios, sítios chatos, com professores chatos, tudo aquilo é chato. Os Estados Unidos, os têm não sei quantos filmes, os gajos têm uns míseros 200 anos de história e a quantidade de, de, de produtos de entretenimento que eles têm sobre a sua própria história é mais que muita, e de muita qualidade. A escola continua a funcionar exatamente como funcionava no início de, de, da revolução industrial, foi quando foram, foi criado o sistema escolar, público. O mal não, é, não, é, não está nas crianças, está em vocês. Posso, vocês. Eu não estou a dizer que todos os professores são maus, antes pelo contrário, eu tenho o tenho dos respeitos pela classe. Mas a verdade é que eu já os vi, lutar muito e muito por melhores condições para eles, mas nunca os vi lutar por uma mudança no sistema educativo. Cantados é dos putos. Eu, eu, eu, eu adiava ir à escola e percebo perfeitamente que os meus filhos adem ir à escola. Nós ensinamos matemática, ensinamos física, ensinamos química, ensinamos biologia, mas não explicamos para quê. Qual é o objetivo? O que é que eles conseguem fazer com aquilo? Como é que isto, como é que isto tem aplicação no mundo real? Porquê é que é importante eles terem esse conhecimento? Eu, eu, de facto, acho que a qualidade, tipo a qualidade, a própria qualidade do marketing e da publicidade uh, uh, pá, tem decaído desde, desde a crise de, de 2007, tem, é, tipo, é, é, em cada livro, completamente. Eu não tenho nada contra a publicidade na televisão, principalmente se for feita para quem vê televisão. Não é para o meu cão, para os velhinhos e para as donas de casa e para as, para as pessoas doentes e não sei o quê. Tudo bem, faça-se.